Em medida, na classificação de medida. O significado e o uso dos números. As principais funções dos números são contar, medir, ordenar e codificar. Contar, você quer indicar o que A quantidade de alguns elementos. Por exemplo, você tem os seus brinquedos. Você pode fazer a contagem deles para saber quantos carros, por exemplo, você tem? Por exemplo, você tem quantas bonecas, por exemplo, você tem? Enfim, quando eu falo na situação de números em medida, eu vou observar, por exemplo, o quilômetro que eu, por exemplo, faço atividade física, que o meu pai ou a minha mãe utiliza para percorrer até a chegada de de algum local que vocês gostam de, de, de de estar. É, temos também a quantidade de do feijão que nós medimos em quilo, do litro de óleo ou de um refrigerante que de sua preferência. Então tudo isso aqui são situações de medida. Quando eu falo em ordenar, aqui tem um exemplo aqui da imagem, né, que é uma um esporte de corrida no caso que quem vai chegar primeiro vai estar ganhando no caso a medalha. Então quando eu faço esse análise de quantidade, quem é que vai chegar primeiro a ordenar? Eu vou dizer a parte de ordem, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e assim sucessivamente. Já os códigos, que é a parte de codificar, nós vamos estar observando aqui também que existem alguns números que são utilizados códigos. Tem alguns códigos de segurança, por exemplo, quando você tem o seu celular, você pode gerar um código de segurança para ninguém mexer nele enquanto você não quiser, porque ali você coloca o seu código e só você vai estar sabendo. Existe também um código, que em seguida nós vamos estar vendo, que também são as placas de carro, que também são... Os números da tua casa também podem ser considerado um tipo de código. Do CEP, da sua rua, da sua cidade, também um tipo de código. Para utilizar os números, nós precisamos primeiro conhecer os seus nomes. Aprendemos os nomes dos números associados a uma sequência numérica. Quando associamos cada termo da sequência numérica a cada um dos objetos, nós estamos contando esses objetos. Então aqui a criança, nessa imagem, ela está fazendo a contagem, eu acredito que seja de algum alimento, não sei se moeda. Aqui ele está utilizando a régua, né? Ele está o okay, quê? Medindo. Aqui está se fazendo uma corrida pela qual tem que ter algum vencedor e tem uma ordem de classificação para isso aqui, para essa situação. E aqui, como eu já falei, tem também um código, porque pode ser também o telefone travado para a sua segurança, como também pode ser o código, o número do seu telefone celular ou da sua residência, que é também denominado como código. Os números como código. Os números utilizados como código são aqueles que servem para identificar e distinguir pessoas ou objetos. O número de identificação de uma pessoa não expressa nenhuma quantidade ou medida. São exemplos desses números. O número de RG, as placas de automóveis, o CEP da sua rua ou da sua cidade e é de CETES. Não tem nenhum sentido fazer operações com tais tipos de números, pois nenhum deles indicam quantidades. Então, eu não posso fazer é, contagem com números de placas, com números de CEP, códigos de barra, né, que a gente verifica nos objetos que a gente geralmente adquire, como pasta dental, como o quilo do feijão. Quando você observa na, no fundo de qualquer objeto, tem sempre esse código aqui de barra com a sua numeração específica. Então, isso aqui esse é um código secreto. Na hora que vai estar passando no caixa, vai ter a identificação certinha daquele alimento, daquele objeto que você esteja adquirindo o número e o tempo. Podemos estar observando aqui dois tipos de relógio, exatamente, né? A que horas você vai à escola? Quanto tempo você leva para ir até o mercado? A que horas começa o jogo? Qual é o tempo de duração de um jogo? Para responder essas perguntas e representar as horas nós utilizamos os números. A hora é uma maneira de medir o tempo. Bom, como vocês possivelmente já devam é, saber, por conta que já, vai, já faz parte do nosso cotidiano, né? Nós, a hora, ela se delimita em hora, minutos e também segundos, certo? Então, no, no, nesse tipo de relógio aqui, que ele é o relógio digital, ele aparece toda a numeração. No que aparecem geralmente os números cardinais aqui, eles não aparecem ah, em forma de segundo. É muito raro alguns relógios comparecerem essa definição e esse, esse número definido aqui. Aqui, deste modo, a gente pode observar que o ponteiro menor, ele significa a hora e o ponteiro maior, os minutos. Toda vez que esse ponteiro maior estiver no número 12, indica que a hora ela é uma hora exata. Ou seja, aqui como é que a gente poderia ler? 8 horas, já que num relógio digital 3 horas e 30 minutos e 56 okay, segundos. Os números que aparecem nos mostradores ou visores dos relógios indicam a hora. O sentido é sempre horário, né? Que a gente utiliza, que a gente visualiza esse tipo de relógio. Os números de 1 a 10. Os símbolos que utilizamos para representar as quantidades chamam-se algarismos. Quem sou eu e como eu me chamo? Então, aqui nós temos os números em numeral e aqui a sua escrita, a sua escrita por extenso. Então, aqui eu tenho 6, 8, 3, 5, 9, 0, 7, 4 e 1. Esses números estão okay, em ordem desordenadas. Né? Quando a gente começa, quando a gente inicia a sequência numérica corretamente, começamos do número 0. Esse número 0, ele é a ausência de elementos, certo? 1. Um, 2 3 4 5 6 7 8 e 9 Aqui o número 0 representa a ausência de elementos. Aqui já estamos em ordem numa sequência numérica correta, começando com o 0, que é a ausência. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 com as representações das mãos. Contar e comparar. Comparando os números. Para comparar os números, nós temos que saber que lugar que eles ocupam na sequência numérica. Um número é menor que o outro, e para isso nós utilizamos é por vezes esse símbolo, esse símbolo aqui para dizer que ele é menor. Quando ocupa uma posição anterior da sequência? Um número maior que o outro, utilizamos este outro. Geralmente utilizamos o menor com a mão esquerda e o maior com a mão direita. Quando ocupa uma posição posterior na sequência? Qual é, qual é o maior? 38 ou 63? Lógico que é o que? O 63. Por que isso? Porque né, de acordo com a sequência numérica, ó, esses números aqui são menores do que o número 63. Correto? Olha a diferença dos números entre um e outro. Agora aqui nós temos os números a partir de 701, 563 ou 298. Aqui nós temos eles diferentes aqui, certo? Sistema de numeração dec decimal. Então vamos agora conhecer um pouco da história dos números. Os homens que viveram há milhares de anos não conheciam os números e nem sabia contar. Então como é que surgiram os números? Naquele tempo, o homem, para se alimentar, caçava... Pescava e colhia os frutos para morar, usava cavernas para se defender, usava paus e pedras. Mas esse modo de vida foi se modificando pouco a pouco. Por exemplo, encontrar alimento suficiente para todos os membros de um grupo foi se tornando cada vez mais difícil. À medida que a população aumentava, e a caça ia se tornando cada vez mais rara o homem começou a procurar formas mais seguras e, e mais eficientes de atender às suas necessidades. Foi então que ele começou a cultivar as plantas e criar os animais, surgindo então a agricultura e também o pastoreio. Há cerca de 10 mil, 10 mil anos né? houve uma evolução grande a partir da agricultura.